Para você, amigo ligado no blog a Voz de Coelho.blogspot.com.br, a Bundesliga está de volta! Pois é, depois de praticamente dois meses aí sem jogos, a Bundesliga vai voltar até as suas ações neste sábado, quando vamos ter a abertura da sexta rodada. O Borussia Dortmund vai enfrentar a equipe do Schalke 04 Eu sei que vocês estavam com saudade, né? Nosso querido pré-jogo, né? Com todas as informações para vocês, mas ó, eu já vou avisando que em função aí da questão da pandemia, dessas coisas todas Muitas informações a gente não conseguiu apurar de uma maneira correta, né, de uma maneira mais ampla Mas não tem problema nenhum, qualquer coisa a gente ao longo do, do dia... Aí a gente vai ter sempre alguma atualização a mais aí em relação ao que pode acontecer no jogo. Mas o que a gente já sabe de algumas certezas do que vai acontecer e também uma incerteza em relação à arbitragem do jogo de amanhã. Já já eu vou explicar para vocês. certo? Muito bem. Bom, uh, para quem está acompanhando o campeonato agora, bom, né, bom eu explicar aqui, né? Para quem está acompanhando o campeonato pela primeira vez. O Campeonato tem 18 times, são cerca aí de turno e retorno, uh, cerca de 34 rodadas para a definição do campeão. O primeiro, o segundo, o terceiro e quarto colocados vão para a fase de grupos da Champions League. O quinto e o sexto colocado vão para a UEFA Europa League. Se na Copa da Alemanha nós tivermos um vencedor que não esteja entre os, entre os seis primeiros colocados, aí a vaga fica para o campeão da Copa da Alemanha, para o que seria para o sétimo colocado. Se, por exemplo, um desses quatro, seis primeiros colocados, eles chegarem nesse, nesse, nesse pico, né? nessa, nessa, nessa condição, aí a vaga para a Bundesliga do sétimo colocado vai também para a Liga Europa. Na zona do rebaixamento, o 16 joga um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão. E os dois últimos caem diretamente para a segunda divisão. Certo? Uh, vamos lá então. O jogo que vai abrir, abrir aí essa volta da Bundesliga é simplesmente a mãe de todos os tempos. Por isso adota o e 04. Uh, duas equipes que têm uma história gigantesca. Uh, e tem a maior rivalidade do país E uma das 10 Principais rivalidades Maiores do mundo São 95 jogos da Bundesliga Até agora, entre essas duas equipes Com 33 vitórias 30 empates E 32 vitórias do Schalke Esse jogo vai valer pela 26ª Rodada Da Bundesliga Pelas escalações prévias que se Conseguiu, tem uma apuração. O Dortmund deve vir a campo com Burke Burk, Pizzak, Hummels, Akanchi, Hakimi, Brandt, Telane, Guerreiro, Sancho, Haaland e Torgan Hazard. Com o Haaland lá na frente no comando de ataque. No banco de reservas, o Borussia Dottom deverá ter aí uh, o Hitz, o Balerdi, o Schmelzer, o Dahoud, o Rachico o Giovanni Reina... E o Mario Cote. lembrando que agora vamos ter cinco alterações aí durante o jogo, certo? O... Estão fora o Khan por ter tido uma lesão muscular Segundo Build, teria ó, desobedecido 7 dias de descumprimento do... da quarentena Mas o, o Dortmund garantiu que o... O... foi uma lesão muscular o Oreschekel, que está com o time sub-23. O Royce, que está na fase final de treinamento. Vai voltar aí cerca de duas semanas, porque demorou um pouco para ele voltar. O Nico Schultz, com problema muscular, está fora. O Robert Hall também com o time sub-23. O Witzel, também com problema muscular. E o Zagadu, que está com problema do ligamento que ele teve ainda no jogo. Na, na, na, na, no início da preparação aí para a volta da bundesliga certo muito bem lembrando que o lúcio Fábio deve ficar ali em ah, separado do banco de reservas né? e ele só pode ir à beira do campo com a máscara e aí ele passar umas instruções cerca de 10 a 20 segundos ali no mínimo para poder passar as instruções para os seus jogadores depois ele tem que voltar. E detalhe, ele tem que ficar um metro e meio uh, distante em relação aí aos jogadores que ficam no banco de reservas. No campo desse jogo não vai ter torcida. Assim como todas as nove rodadas finais desse campeonato. Ainda tem um jogo ainda mais para fazer no caso de Werder Bremen e Eintracht Frankfurt. que vai acontecer no jogo que foi na 24 quarta rodada, que era para ter sido feito. Mas como a Eintracht Frankfurt estava na UEFA Europa League... E quando passou para o Salzburg, acabou aí ficando de fora. Aí por isso vai ter esse jogo mais à frente. Já o tchau. 04 deve vir a campo com Schurberg, Kennedy, Todibo, Nastadiz e Olimpica, Maquenin, Serdar, Kariguri, Harit, Pustager e Raman. O Banco Negra se fala assim: Nubeu, Miranda, Sané, Trial, Rovejabes, Matombo, Mercan, Chup, Kegorite e Kukutu. Uh, estão fora o Karabak uh, com uma fratura no joelho. O Langer que não foi relacionado. O Mascarel, que se recupera de uma lesão adutor E o Istambul, que está voltando a treinar. Estão pendurados pela equipe do que O Cariguri com quatro cartões amarelos. O Kene com quatro cartões amarelos. O McKene com quatro cartões amarelos. Ah, há uma possibilidade do Schalke jogar no 4-4-2, ou jogar no 4-2-3-1. Os três próximos jogos do Muro do Átomo, pega nesse sábado, 10h e meia da manhã, o Schalke com transmissão do Fox Sport, com narração do Nivaldo Prieto, os comentários do Oswaldo Pascoal e a arbitragem do Carlos Eugênio Simão, ah, todos feitos de casa, está sendo feito testes aí, para que possa ter uma qualidade de transmissão ah, melhor, para o público que vai acompanhar o jogo em casa, inclusive a imagem HD também vai ser colocada aí para o público possa acompanhar sem maiores problemas. Depois do dia 23, o outro sábado, vai enfrentar o Wolfsburg e depois do dia 26, vai enfrentar a equipe do Bayern de Munique. Uh, curadamente numa terça-feira, uma meia da tarde, no horário de Brasília. Enquanto o Wolfsburg na semana que vem vai ser aí às 10h30 da manhã. O Schalke vai pegar o Dótomo no sábado, depois, na sexta-feira, vai pegar o Augsburg. Uh, e depois, o dias depois, vai pegar aí, na quarta-feira seguinte, o Fortuna do Seudor. Uh, no total, tem 102 jogos, 35 vitórias, 32 empates, 156 gols marcados pelo Muro, sendo 147 para o Schalke. Nos últimos confrontos pontos entre as duas equipes, no primeiro turno, no dia 26 de outubro do ano passado, foi 0x0 0 na Belcais Arena. Na última vez que se inventaram no Signal do Parque, foi 4x2 para o Choco 04 na 30 primeira rodada. Um jogo muito polêmico pela arbitragem pela é, em dois lances capitais que mudaram a história daquele duelo. O o segundo colocado tem 51 pontos, 4 pontos atrás do Bayern... Com 25 jogos, 15, 15 empates, o, as 15 vitórias, perdão, 6 empates e 4 derrotas. 68 gols marcados e 33 gols sofridos. Média de 2,72 média de gols por jogo. Hakimi, com 25 jogos, o jogador que mais jogou. O atireiro da Bundesliga é o Jadon Sancho, com, 20, com 14 gols. O o que tem 5 cartões amarelos. Os um jogadores com mais minutos, o Hakimi, com 2 minutos, 2.045 minutos. O Rúmeus, com 23 jogos como titular. E o Giovanni Reina, o reserva utilizado com 8 jogos. Esse garoto que está jogando um absurdo com 17 anos de idade. Tem jogado realmente uma barbaridade. Foi o mais, é o mais jovem jogador a fazer um gol na, na história da Copa da Alemanha. quando ele fez o jogo contra o Werder Bremen. lá mais de dois meses atrás. Muito bem. Tchau, Chalk 04. É o sexto colocado com 37 pontos. 25 jogos disputados. 9 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 33 gols marcados. 36 gols sofridos. Uma média de 1,32. de média jogo, o Odipika é com 25 jogos, aliás é que mais jogou o Sander é o artilheiro do time com 7 gols, o Bakeren com 4 uh, cartões amarelos, o Nubel que vai para o Vale de Munique na próxima temporada com um cartão vermelho, conseguiu a fazer até agora na temporada e o Odipika é com 2250 minutos o, o mesmo Odipika é o jogador com mais jogos, como titular com 25 e o Albert Kutu como 17 jogos é o reserva que mais entrou. A questão da arbitragem é o seguinte. O Denis Akin teoricamente pode ser o árbitro para esse jogo. Se der positivo para o coronavírus. O quarto árbitro, o Jan Ajobski, será o árbitro do jogo. Além disso, o, o árbitro de vídeo... Também nós vamos ter, só que com o seguinte, com o árbitro do cabine no Signal do parque e o restante da arbitragem do VAR vai ficar lá na central em Colônia para que haja segurança e não haja contágio em relação aí ao VAR. E aí o árbitro vai analisar a imagem que vai ser pedida e aí a gente vai ter uma noção exata de como que vai funcionar isso aí. Certo? É isso aí, bonecada. Amanhã o Fox Sports vai transmitir o jogo, com o Abre Jogo na 30 da Manhã, com o Benjamin Bach apresentando. E o nosso queridíssimo Olivaldo Prieto narrando o jogo, com os comentários do Oswaldo Pascoal e a arbitragem do Carlos de João Simão. E vamos ter aí, parece que alguns convidados aí em volta desse jogo, que vai ser aí apresentado para esse duelo maravilha. Um grande abraço para vocês, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E amanhã estaremos de volta com toda a repercussão do jogo. Lembrando que as duas equipes chegarão ao estádio 90 minutos antes da bola rolar. Um grande abraço, valeu!